sou fundador do emagrecer de e também autor do livro eletrônico best-seller Emagrecer de vez E hoje eu quero falar sobre a saúde de um modo um pouco diferente, de um modo meio geral. Quão importante é a sua saúde? Né? Então você pode falar, claro, a saúde é importante, obviamente, claro que a saúde é importante. Mas quão consciente, né? Quão consciente você é sobre a sua saúde, sobre o seu estilo de vida durante o dia, no seu dia a dia? Quando né? você tem que ir para o trabalho, você tem que estudar, você tem que pegar o carro, você tem que comer em restaurante, quanto você pensa na sua saúde. Quanto as coisas que você faz durante o dia são voltadas uh, a ter uma saúde melhor, uma performance melhor no dia a dia? Que a gente sabe, né? Não adianta mentir, tá? Eu sei o que você está pensando. A saúde, somente a gente lembra dela quando ela falha. E a gente tende a lembrar, pô, como era bom ter uma saúde perfeita, como era bom a saúde realmente me possibilitar ter um dia legal. Mas quando ela falha, é tá tarde demais. Então, quanto será que a gente prioriza uh, hábitos alimentares saudáveis, uma vida realmente saudável, quando a gente com a saúde ok, digamos, de uma maneira preventiva e não remediativa, certo? Então eu acho que isso é muito importante, às vezes a gente acaba é, tomando a decisão de colocar em prática alguns hábitos que vão ajudar a gente a reforçar a nossa saúde, reforçar nosso estilo de vida e por consequência melhorar a nossa performance e tudo mais, mas a gente acaba pensando, pô, não é tão prático fazer assim, afinal qualquer hábito que a gente coloca em prática... Né, precisa de um esforço no começo, pelo menos. Né, qualquer hábito novo precisa de um esforço consciente até que ele se torne um novo hábito automático. Então, esse esforço, às vezes, né, acaba é, desiludindo muita gente. Mas isso é ridículo. Se a gente pensar que a saúde é a coisa mais importante do mundo, para todo mundo, e a gente deve lembrar dela sempre. Sempre pensar na saúde. Sem saúde você não vai poder cuidar dos seus filhos, você não vai poder estudar, não vai poder ir para o trabalho, não vai poder fazer nada sem a sua saúde. Então, não lembre dela só quando ela falha, mas pensa na sua saúde sempre no dia a dia. Eleve esse valor no topo do teu ranking de prioridades. Viva de uma forma que priorize a tua, a tua saúde, teu estilo de vida, que afinal é isso que importa mesmo, né? Então não sacrifice é, novas iniciativas de você melhorar a sua saúde por causa de problemas bobos no dia a dia. Todos os problemas bobos dia a dia, estresse geral, são sim obstáculos na vida de todo mundo. Não é fácil aplicar novos hábitos, não é fácil aprender como comer melhor. Mas isso vai fazer não só você viver mais tempo, mas viver muito melhor ao longo desses anos. E a tua performance como ser humano vai ser muito melhor também. Isso acaba melhorando não só a sua forma física, você ficando com o seu peso ideal, uma forma que te deixe feliz, mas também melhorando o seu emprego, melhorando as suas relações pessoais, relações íntimas, etc., a saúde perfeita realmente vai trazer muitos benefícios que são muito além do peso, ok? Então essa é uma mensagem só rápida, realmente dá um, um tapinho nas costas, falar prioriza a sua saúde, realmente os esforços que a gente precisa fazer é, durante o dia para aplicar alguns novos hábitos, etc não são nada comparados aos benefícios que você vai ter hoje a médio prazo e a longo prazo se você realmente priorizar a sua saúde viver melhor não tem preço, esse é o objetivo da vida, vivendo melhor você consegue inspirar outras pessoas, você consegue fazer com que a sua vida seja melhor, que você consiga concretizar realmente os seus sonhos. É assim que você terá mais chance realmente de fazer esse tipo de coisa, sendo o melhor que você pode ser. Então priorize a sua saúde, vale a pena. Quem já fez sabe disso, não dá para abrir mão. E nós somos o que nós comemos, sim, é importante também. O nosso estilo de vida é a coisa mais importante que a gente tem. Então, enfim, essa é uma mensagem rápida só para tentar te inspirar um pouco. Saúde é importante sim e vale a pena cada esforço que a gente faz para levar a gente a um patamar maior nesse sentido, ok? Então, um grande abraço e até a próxima.